Eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou começar uma nova série aqui no meu canal. Esta ideia foi do Nuno e o link dele está na descrição e é uma ideia fantástica e acho que vocês vão adorar. A ideia é mostrar-vos como podem tirar fotos com as câmeras piores que existem e vou começar mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo do básico e o vídeo de hoje vai ser tirar fotos com uma webcam e com este desafio queria-vos mostrar que dá para tirar fotos mesmo boas, que vocês adoram, com máquinas que não são assim tão boas. O que interessa é o fotógrafo e não a câmera. E se vocês estiverem interessados a ver este desafio e a ver como é que eu me saio com uma webcam e que tipo de fotos eu tiro, é só continuar a ver e espero que gostem. Estou agora com a minha webcam ligada E como vocês devem poder imaginar A câmera é um bocadinho fraca A câmera do meu computador tem 2 megapixels Embora ele se chame um portátil Um computador portátil A câmera não é assim tão portátil Se nós quisermos tirar uma foto lá fora Já não dá tanto jeito Principalmente se estiver a chover Por isso para este vídeo e eu estou a pensar tirar fotos apenas aqui no meu quarto, é muito mais fácil e sei que vocês tiram bastantes fotos em casa e no vosso quarto, por isso um dos truques para ter uma foto de qualidade com a webcam é ter uma boa iluminação. Vocês estão a reparar que eu estou bem iluminada porque eu tenho uma janela à minha frente e vou-vos mostrar duas formas de vocês terem boas fotos com a webcam. E nas duas fotos vocês têm que ter boa iluminação, por isso ou é uma janela como a minha, grande e maravilhosa, ou vocês têm que utilizar bastantes luzes atrás do vosso computador para iluminar a vossa cara. Há vários tipos de fotos que vocês podem tirar com a vossa webcam, vocês podem tirar selfies simples, vocês podem tirar selfies cortadas, fotos de detalhe, Fotos às vossas roupas e também fotos de costas, que também dá, porque o nosso computador vem com uma aplicação da câmara que tem temporizador. Vou adicionar então um temporizador, vou colocar 5 segundos, acho, acho que chega, e vou colocar. Continuar a obter fotografias a cada 5 segundos até imprimir novamente o botão de captura. Vou fazer isso para ter várias fotos. E serem todas separadas por 5 segundos, o que é ótimo. Dá tempo para eu me dar disposição e dispersão e o que eu quiser. <SILENCIO> Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu adorei os resultados que tive, embora seja uma máquina muito fraquinha, conseguimos tirar boas fotos, o que é ótimo. Estas fotos são vossas e vocês usaram a tag lava com a Maria. se vocês quiserem ver as vossas fotos aqui no canal é só usarem essas tags, pode ser que vocês apareçam aqui também ao meu lado. Espero que vocês tenham gostado deste desafio e queiram mais e vemos no próximo vídeo.